Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush. Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu escolhi uma arte que vocês enviaram pra mim lá no meu Twitter Pra dar uma dica de pintura A gente vai falar um pouco sobre contrastes, sobre essa coisa de valores E a diferença que isso faz mesmo quando você já tem as cores certas Não adianta só escolher o azul certo Tem que saber o tom de claro ou de escuro pra que toda a imagem fique funcionando Eu acho que isso aqui vai dar umas dicas bem legais pra vocês Espero que vocês curtam Vamos embora lá pro Photoshop depois da vinheta Rush, Rush. e aqui estamos pessoal com o trabalho do senhor Matt neves que manda bem pra caramba eu já vi muita coisa legal dele por ali lá no twitter também e ele tem essa arte aqui que eu acho que já mandou mais de uma vez eu lembro de ter visto ela agora, agora chegou o seu dia Matt. <risos> chegou o dia ele falou assim ó não sei se é a composição não sei se são os valores, ele gosta muito da Ilustra, mas ele não sabe exatamente dizer o que, que não tá ornando aqui, o que, que não tá casando. O meu chute é que é principalmente sobre a relação de valores e contrastes entre os diferentes elementos da imagem, né? Nós temos os elementos aqui que tem uma hierarquia de importância diferente, ou seja, os personagens que estão mais à frente a gente assume, por causa do tamanho deles, que eles são mais relevantes do que a galera que tá no fundo, mas a gente não tem nenhuma utilização de uma separação de valores ou de contrastes pra fazer esse apoio também, a gente só tem os tamanhos né, então se você deixasse a imagem bem pequenininha e, e desse aquela esmiuçada nos olhos assim, ia ser difícil de separar o que tá na frente, o que tá no meio e o que tá no fundo que são aquelas divisões de planos que às vezes chamam de foreground, midground, background né, todos aqueles termos legais porém gente, eu acho que quando você tiver numa situação que nem a do net assim, que você olha e fala eu não sei dar o próximo passo pra corrigir essa imagem, aí a gente Cai de boca no quê? Nas referências. A gente tem que voltar e recorrer a esse tipo de coisa. E são, são dois os tipos de referências principais que vocês vão poder contar aí no seu dia a dia quando você tiver com um problema como esse, né? Primeiro, esse acabouço de referências tem que estar tá ali antes mesmo da arte começar, né? Mas se não deu tá na hora de caçar mais refs, né? Olha só o que eu peguei aqui. Peguei no meu Pure Refzinho dois conjuntos de imagens. O que que a gente tem aqui na esquerda? Aquele monte de imagem legal do Rune Terra lá, que tem o esse clima praiano e praial. Essa daqui acho que é uma das minhas favoritas. Você consegue reparar como é incrível a ideia de que uma cena muito clara, que tem um sol muito forte, na verdade tem tons super escuros nas bordas do céu até aqui atrás assim, inclusive no personagem que ele só tá com algumas partes mais claras né, que nem a gente tem aqui no cabelo dele e tal, e essas bordas aqui é quase como se fosse um, um rim light né, essa luz de recorte indo nos personagens aqui, o resto do corpo deles tá em sombra, né? Então, dá pra fazer e dá pra pintar sombra, tons escuros, numa cena praiana, bem iluminada e tudo mais. Todas essas referências aqui fazem muito isso. E aqui dá pra ver um pouquinho do contraste, né? O que, que parece que tá faltando na imagem do Matt, quando a gente põe tudo junto, né? Nossa, Guilherme, mas não, como é que o meu coração vai suportar pegar o meu trabalho e colocar do lado daqueles que eu, eu sinto que estão fazendo melhor do que eu hoje? É, esse é é desse processo <risos> e de um certo desapego, né, que surge também as possibilidades da gente perceber estratégias novas e coisas que estão funcionando, né. E aqui na direita eu também peguei uma série de fotografias que tem uh, céu, nuvens, mar, pessoas, é com pouca roupa, uhum. na frente de cenários bonitos, com iluminações interessantes, sabe, que a gente consegue observar também, tipo, bem aqui nesse abdômen aqui, um brilho especular e tal, também aqui no, no peito desse cara, funciona bem demais, né? Então, tem algumas relações aqui. Algo que eu achei muito legal, que eu já quero falar aqui pra vocês logo de cara, que é algo que eu só comecei a reparar aqui, eu sempre faço isso, mas eu nunca pensei muito sobre, é a ideia de que o céu... Fica mais claro quanto mais próximo do horizonte, né? Isso é verdade nessa imagem, é verdade nessa daqui, nessa é difícil dizer. Nessa é o contrário, porque parece que o sol tá quase se pondo e o horizonte ficou escuro. Mas todas essas fotos que a gente presume que o, so, o, o, céu, o sol <risos> tá lá no topo do céu, tá lá em cima. Eu achei que o topo do céu, a parte de cima do céu é aquela passeia mais clara, né? Mas normalmente é o horizonte. Eu acho isso muito, muito, muito curioso. É, e a gente vê isso aplicado em vários lugares aqui, né? Por exemplo, nessa imagem a parte mais escura do céu tá mais ou menos aqui no meio, né? E aqui ele, ele clareia, né? Aqui ele fica claro. É... Enquanto nessa imagem do match A gente vê que o brilho mais alto do céu tá aqui E aqui na hora que chega na nuvem Chega na, na nuvem não né Passa das nuvens e chega nas montanhas As montanhas estão tendo dificuldade pra se destacar Aqui nesse cenário Ou pra casar com o que tá rolando aqui Eu acho que o céu tem que ser claro aqui embaixo Então o que, que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar umas camadas ali de, de tons mais escuros Vou tentar criar uma nova Separação de valores aqui Com relação a esses personagens E tentar dar uma reajustada nos tons da cena, usando todo esse, esse, esse Conjunto de referência que a gente tem aqui Certo? Então vamos ver o que, que a gente Consegue fazer com isso Camadinha nova, vamos botar aqui Multiply, vamos botar um clipping mask Vamos pegar um tom que tem que ser um tom ainda quente Então eu acho que eu vou pegar uma coisa mais ou menos assim nesse Multiply é, Qualquer coisa a gente pode é, refinar isso E dá pra ver que tem aqui alguns lugares que eu tô vendo Por exemplo, isso daqui tem uma borda saturada Mas a sombra, a área de sombra, a área que não é sombra tá tão igual que é bem difícil de, de reparar nessa diferença. Eu acho que faz sim é, sentido a gente se preocupar, por exemplo, essa, essa luz de rebatimento, né? Por exemplo, o, o chão da praia ou outros elementos ou partes do próprio personagem vão conseguir jogar uma luz pra cima dele, né? Mas isso, isso não deveria tirar a gente da possibilidade de ter essa diferença mais é, rígida entre luz e sombra, né? Lógico, depende tudo também da, do clima que você está querendo fazer e tudo mais. Mas eu acho que o ponto é... Talvez essa seja uma das estratégias pra gente tentar produzir um senso mais claro aqui de, de iluminação, de claro escuro e tudo mais. Lembrando que essa não é a única alternativa, a única forma de fazer isso. É a forma que eu pensei e a gente vai explorar ela aqui hoje. E se vocês curtirem, pessoal, no final do vídeo, aí vocês falam Pô Gui, fez sentido, acho que aprendi alguma coisa. Então, deixa aquele like maroto se você já tá curtindo o que tá rolando aqui. Se inscreve no canal se você é novo aqui, né? Pô, vai vai que né? Porque, no geral, quem tá acompanhando é a galera de sempre. Eu fico muito feliz aí pelo retorno de todos vocês, né? Espero que a notificação tenha chegado aí na, no teu colo. Mas, vocês estão vendo, eu só peguei um tom de roxo aqui. Já comecei a trabalhar um pouquinho esse, essa relação de de cores aqui. Eu tô só, só colocando, olha só a diferença, né? Eu só coloquei uma sombrinha. E é engraçado, a luz da cena parece que ficou mais forte ao invés de menos. Não é engraçado isso? E, e, e gente, tá aí o o, o... o grande segredo da vida. Ai, meu Deus do céu. Mentira. <risos> Mas o, a relação de contraste é muito importante, né? Já diria Freud, a felicidade é completamente inútil. É, mentira. <risos> quero era alguma coisa assim, né? A gente não consegue sentir ou aproveitar momentos de estabilidade. A gente sente a estabilidade com um grande tédio, né? A gente só sente a euforia da mudança, da novidade, do não sei o quê. Por isso que o povo aí pula de paraquedas, né? Faz essas coisas, né? Não adianta, não adianta. Você tá bem? Não, não perguntei, já pulou de um paraquedas hoje? É tipo isso. É... Nossa, Guilherme, você tá estranho hoje. Eu peço, eu peço desculpas. <risos> Eu não sei se esse cabelo todo deveria estar tá escuro, né? Eu acho que como ferramenta de produzir contraste você talvez tenha deixado aqui, Matt, esse cabelo mais escuro desse lado. Mas eu vou tentar fazer meio que o oposto. Vamos tentar pensar aqui essa relação colocando a parte mais iluminada para a esquerda mesmo, sabe? É, como algumas outras partes da imagem já estão dando a entender. Até essa parte aqui, ó, da camiseta, eu vou deixar ainda mais claro... Só pra gente conseguir dar uma, uma valorizada nessa nessa discrepância aqui, ó Tô gostando, tô gostando De vez em quando o pessoal me pergunta Guilherme, o que você prefere? O iPad ou um computador pra fazer trabalho no digital, né? O que você acha? Qual você acha que é o melhor setup pra essas coisas? E, gente, a minha opinião assim é que hoje O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer essa conferência rápida Em monitores diferentes Com o desenho em escalas diferentes, né? Então até uma coisa que eu faço bastante É essa ideia de vir aqui em janela Arrange range, nova janela para tananã. E agora a gente tem duas janelas pro mesmo arquivo. E essa janela aqui, a gente pode deixar pequenininha, diminuir ou aumentar o tamanho dela e jogar em um outro monitor, né? Joga lá para cima, é, em outro lugar se você tiver como colocar um monitor secundário e não tiver usando ele para referências, né? Então hoje, pra você que já viu fotos aí do estúdio, né, quando eu fiz a reforma, eu tenho três monitores, pra fazer live também é mais fácil, três monitores hoje em dia que eu uso, né, que eu uso tela de display. Isso é legal porque essa coisa, e eu vou falar pra vocês, essa imagem do match quando eu vi ela pequena, eu falava, ah, acho que eu sei o que dá pra fazer. Quando eu deixava ela desse tamanho, eu não conseguia mais dizer. É incrível, porque aqui a gente consegue ler os detalhes da imagem com outros recursos, né? Mas quando a gente vai pra trás, a gente começa a perder a habilidade de distinguir cada um dos personagens, porque a gente não tem mais o tamanho total deles para fazer essa visualização, né? Então a gente acaba tendo que recorrer a essas formas básicas, a essas diferenças principais que vão tá rolando nesses blocos de claro e de escuro, né? São isso, é isso daí que vai dizer muita coisa pra gente. Vamos pegar esse mesmo bloco de cor aqui, ó, vou pegar o mesmo tom, vou criar uma camada nova, porque eu tô com uma ideia, é, mas eu vou mostrar pra vocês depois. E o que, que eu quero fazer? Eu quero separar esse personagem desse, esse coco desse. O que, que eu quero? Uma divisão... Aqui, ó, eu quero contraste, eu quero, se... eu quero diferença, eu quero separação, né? Aqui não tem espaço nenhum para união. Tudo é feito através da discórdia, desculpa. Então, o que, que eu acho que rola aqui, nesse rosto desse personagem? Gosto da direção que já tava fluindo por aqui, ó. Só vou continuar exagerando a diferença das áreas mais claras e mais escuras, porque acho que essa é uma solução que cabe aqui para esse caso. Vamos fazer aqui assim, ó. Esse negócio de colocar, tipo, uma sombrinha extra Embaixo de um bigode, assim, embaixo do um nariz. Ah, isso ajuda a contar o 3D da cena de uma maneira que vocês não fazem ideia. Quer dizer, acho que fazem sim. É, dá pra vocês, quem estiver atento, tá percebendo, tá vendo. Atenção total. Eu gosto, gosto disso daqui assim. Acho que funciona. Olha aí, ó. Talvez a parte interna dessa orelha aqui mereça um carinho desse. Vou voltar pra aquela. Ups, eu separei as camadas, mas. Eu criei uma camada nova, mas desenhei na mesa. Tranquilo. Só a gente meter ali aquele atalho. Boa. Vamos voltar aqui pra camada desse troll aqui. Acho que é um troll isso, né? <risos> eu devia saber. Vamos botar aqui assim. Até esse limãozinho, ó. Cabe uma sombra nele. Essa folhinha. Hum, a parte interna daqui do coco, né? Ó, porque vai ter o coco interno e o coco externo. Há expressões que eu não tava esperando usar. É, uma coisa também que dá pra gente brincar aqui depois é com o Subsurface scattering, Tipo, talvez um brilho bem mais forte dentro desse guarda-chuvinha é, pra gente conseguir valorizar um pouquinho mais outras relações que estão ali, né? Essa, essa translucidez daquele material, que eu imagino que seja tipo um, uma espécie de plástico, né? Então aqui só tentando pegar a mesma orientação de luz e sombra que tá acontecendo né? Que é algo mais da esquerda em cima pra gente trazer pro resto da nossa imagem beleza. É, aqui vocês estão vendo ó, que eu, eu tô tentando deixar uma bordinha iluminada, é... só pra gente ter uma separação entre a camiseta desse cara e ele aqui. Então eu sinto que faz faz alguma diferença. Vamos lá pro seguinte eu quero fazer o mesmo, com a camada, talvez um pouquinho mais claro vamos fazer a mesma coisa para esse pessoal aqui ó, eu sinto até que esses orques aqui do fundo, a gente pode até pegar toda essa parte frontal deles e deixar eles que nem tava naquela imagem de referência que a gente tinha lá, que eu também tô deixei aberta aqui né, que a galera tava mais silhuetada né por assim dizer, só aquela sombrinha ali, olha só que legal, aqui a gente já vai separar também a a Lima, mas essa galera que tá aqui no fundo, eu vou tentar ver se a gente consegue deixar eles um pouquinho mais claros do que o resto da turma, mas ó, só eu já tô sentindo que tá, tá mudando, sabe? <risos> Espero que esteja aí é, iluminando um pouquinho o processo de todo mundo que tá acompanhando aqui, né? Vou botar aqui também uma luz na frente dele, nessa parte da prancha. Eu acho engraçado que esse tom, né, ele, você pode ver que ele não é vermelho, ele também não é azul, é esse... Esse roxo meio rosa E ele às vezes consegue fazer bem Esse papel de sombrear Mas sem deixar muito frio E também sem deixar muito quente, né? Porque a gente tá falando de uma área que tá sobrevivendo também Essa iluminação da, do céu, né? O céu aqui é uma grande fonte de iluminação Dentro dessa cena, então faz a pena cogitar Esse efeito, né? Beleza, eu gosto disso Eu acho que é um, é um caminho bom pra gente começar Eu sinto que talvez, ó Qualquer o truque, porque que eu quis separar Esse cara, talvez dê pra gente pegar Um tom ainda mais escuro desse roxo e colocar só aqui na beirala, ó, só aqui assim, ó, nesse cara, porque ele tá no plano frontal dessa nossa imagem. Tem que tomar cuidado também para os contrastes não ficarem todos muito fortes, né? Isso é sempre <risos> um jogo que a gente vai levando. E esse, dentro do processo digital, né, gente, de construção de, de, de desenhos, ilustrações e tudo mais, essa revisão da, dos contrastes e das relações entre as partes do, é, da cena é o tipo de coisa que acontece muito até o arquivo ser fechado, sabe? Pelo menos né? o ideal é que a gente consiga na hora de criar os nossos esboços, as nossas thumbnails, resolver alguma coisa disso, ter algum planejamento pra isso. Mas o ajuste fino de todas essas coisas acontece mesmo durante toda a imagem e principalmente no final dela também. Pelo menos na minha experiência, né? Minha experiência, ela é assim. Eu vou aqui tentar, ó, redesenhar um pouquinho essas, essas montanhas e eu tô achando que todo esse formato de céu eu vou tacar ali uma pintura aqui. Uma pintu não, não, a laço tou E vou dar uma recortada e vou pintar por cima pra gente ter esse céu de novo, né? Meio que zerado. Apesar que eu amo essas nuvens, a posição delas, né? Eu acho que elas estão funcionando super bem. Mas vamos pintar com um tom sólido aqui. E vamos tentar aplicar aquilo que a gente tava vendo nas nossas referências, que é o quê? A parte interna mais baixa do céu, com esse tom de azul mais ciano vindo daqui <risos> não é que funciona? e não é que funciona mesmo? e um tom mais azulado mais saturado e mais escuro lá nas borditas Hum, que delícia Vamos conferir aqui de novo ah, Uma coisa que a gente vê com alguma frequência também nessas ilustrações né, É o, o uso das nuvens como mais uma ferramenta de construir ritmos De construir caminhos para os olhos dentro da ilustração né? Às vezes esse caminho é um caminho de tipo... É, é, um, é algo mais ou menos assim ó. Tipo, eu tô, estou tô trazendo uma curva né? Se eu tivesse feito o shape certo mas, <risos> vamos ver se agora vai Mas é essa ideia de, tipo, trazer uma, alguma coisa curvada para dentro desse ambiente E fazer a cena ficar menos reta Que aqui eu sinto que esse, as, as, as nuvens estão bem retinhas com o horizonte O que acontece na realidade, né? Acontece na vida real Mas talvez pudesse estar diferente Eu vou pensar aqui, ó Olhando nessas referências que a gente tem e tudo mais Eu gosto dessa ideia de nuvens altas que estão aqui no, no topo e essas partes mais arrastadinhas embaixo, mas eu vou tentar deixá-las meio curvadinhas assim, sabe como se a se a leitura principal da imagem fosse esse esse arco, né, que, que pode estar tá acontecendo aqui. Então esse, esse, esse vai e vem aqui, separar isso para cá. Agora na hora de pintar esse tipo de nuvem, né? Também dá pra gente aplicar a mesma relação de contraste que tá rolando por aqui. É, vamos pegar alguns tons aqui assim e dar uma, uma misturadinha, ó. Eu acho que algo assim... acabou que ficou cinza. Talvez um pouco mais, mais roxo. Gosto. E aqui é aquela coisa, né? Nuvem... Tem todos os seus detalhes também. Eu acho que essa parte mais iluminada a gente consegue trazer aqui um brilho mais forte. Apesar que não precisa ser tão amarelado esse brilho. Talvez possa ser algo mais ou menos aqui. Aqui vai ficar muito verde. Então vamos para amarelo mesmo. Amarelo. Mais claro. Boa. Talvez algo assim, ó. Gosto, vamos só colocar tudo isso pra cá também Então, ó, com relação ao antes e depois Eu tô tentando só colocar mais cores, mais saturação aqui nessas nuvens Não é necessariamente a única forma de fazer isso Mas é uma que eu gosto bastante E essa galera aqui do fundo, que são essas montanhas aqui Eu tô achando que elas podem... Isso daqui pode estar tá bem clarinho E essa parte aqui de trás, nossa, tem que estar tá sumindo assim, né? Mais ou menos assim. Acho que aqui a gente pode puxar um contraste mais escuro. É, e vou só dar uma recortada aqui pra gente recuperar <risos> um pouco dos personagens. Lógico, né, gente? A proposta aqui não é refinalizar a imagem inteira. É só retrabalhar essa relação de valores que tá acontecendo por aqui. Algo que vale a pena fazer também. ó Esse cara que tá aqui nessa área de sombra... <risos> Esse é um que tem que estar tá bem, bem assombreado aqui assim <risos> Nesse cantinho E vamos fazer uma separação extra agora entre esses personagens que estão no plano da frente E a galera que tá no meio, que tá no fundo O que, que eu acho que dá pra rolar aqui? A gente pode fazer tanto pelo azul quanto pelo claro O que eu tô sentindo é que acho que o cabelo desse personagem aqui podia ser mais claro Antes da gente fazer isso. Olhando pra imagem, né, e pensando na relação de valores aqui que a gente tá tendo... Sei lá, com o nariz desse cara, que acho que é um... Que tá pintado de branco, né? E esse cabelo aqui desse cara, que pelo que eu entendi, não é exatamente creme, também é um cabelo branco. Mas isso aí po eu posso estar tá errado? Então eu acho que isso daqui ficaria mais... Mais interessado. Beleza. Eu acho que aqui cabe o quê, ó? Um color dodge bem quente. Bem aqui assim... Ou uma camada em screen mesmo, sabe? No modo screen Tipo, desse jeito aqui Talvez... Ops! Acabei invertendo a cor, peraí Mais saturado Vamos ver pra que lado aqui isso daqui poderia ir Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso Só que a gente não vai... Deixar isso na frente dos nossos personagens A gente vai Tirar os personagens Disso daqui E esse cara aqui também Então vamos recortar eles Peguei bem por cima aqui E vamos tacar um... Ctrl I Beleza Agora que a gente tem a camada no modo screen E ela tá já recortadinha A gente consegue voltar até com cores Mais fortes aqui e dar um, um Trato extra Talvez nessa separação, sabe? Se for o nosso caminho. Acho que pode até ser, hein? E vamos dar uma comparadinha no antes e depois, ó. Hum... Diminui mais, pra gente ver bem pequeno. Ok. Ok, tem outras relações aqui, né? As nuvens chamam mais atenção aqui nessa nossa versão. Eu acho que talvez não é tanto isso que a gente tá querendo. Então eu vou pegar aqui uns tons desse céu e vou dar uma misturada só pra gente ver. Eu acho que todo esse personagem aqui pela direita pode ter um contraste maior também, assim. Esse shape todo dele aqui. Achando que eu vou pegar algo bem quente assim. Vou colocar aqui, peraí, ó. Beleza. Esse cara que tá aqui atrás, tô achando que eu vou fazer algo parecido bem aqui nesse pedaço, ó. Só pra gente saber que tem um na frente e um atrás. Aqui atrás também, né, esse coco dele que tá aqui no fundo. Eu acho que eu vou fazer isso pela estratégia do tentar fazer mais claro do que mais escuro. Mais ou menos isso. Talvez toda essa turma que tá aqui no fundo possa receber um... Uma certa tensão aqui De uma camada em screen Com um tom mais arrocheado Talvez nem tão saturado Tipo isso daqui, ó Vamos ver, vamos ver o que acontece Tipo isso A gente diminui bastante Ok, ok Tinha umas palmeiras aqui também desse lado, né? Eu vou meio que redesenhar elas aqui, meio que, rapidinho. Acho que essas palmeiras aqui dão, dão um tchan muito legal mesmo a imagem. E se isso daqui tiver com aquela bordinha iluminada, sabe? Que nem a gente tava tá trabalhando aqui em outros elementos do cenário. Gosto... Gosto... Certo, o que, que eu acho que falta? Talvez valorizar esse contraste entre a área iluminada e a área clara, sabe se... Isso? Algumas coisinhas assim... Pegar alguns pedaços desse cabelo aqui e dar uma... Dar um trato nisso também... Acabou que a gente... Cobriu muito, né? <risos> Partes desse cabelo que estavam ali pra trás. Ó, acho que isso aqui... Opa, uma valorizada boa. Beleza. Beleza. Quem sabe até, ó, a parte superior desses personagens... A gente não possa fazer esse contraste acontecer aqui. Nossa, tô tendo um déjà vu terrível agora. Ou, ou tô tendo um déjà vu terrível, ou eu já dei dica em cima dessa ilustração e não lembro. Hahaha. <risos> pegar esse tipo de cor aqui assim Hum, eu gosto. eu gosto eu gosto depois que a gente deu uma clareada boa né, em algumas partes, eu acho que dá pra voltar aqui em alguns lugares pelo menos uma seleção simplificada acho que ajuda também a gente separar o rosto desse cara aqui do fundo mais pelo contraste do que qualquer outra coisa e vamos fazer a mesma coisinha aqui. Ok, ok. Tô sentindo que tá Tá funcionando, ó. Vamos dar aquela comparada de novo. Vamos até fazer uma coisa, ó. A gente ficar com os olhos um pouquinho mais neutros. Algo que a gente pode fazer. É isso daqui. Gosto. Gosto. Acho que a última coisa, ó. Vamos pegar aqui uns, uns ajustes Esse aqui é um ajuste de níveis a gente pode pegar Todos esses elementos aqui Deixar um pouquinho mais escuro talvez E algo que eu tô achando que vale a pena Aplicar aqui ainda É o que? Quem sabe Nessas áreas que a gente já iluminou Que a gente já sombreou Vale a pena trazer um pouquinho daquele brilho do céu Que a gente tava conversando Sabe? Aqui eu tô fazendo bem forte Mas a gente consegue Regular isso Um pouquinho daquele azulzinho Certo, ó Eu vou pegar isso aqui e vou diminuir bastante Esse... Essa influência, mas vou deixar mais um pouco Um pouco ainda Acho que esse pescoço e orelha dele aqui, ó Vamos produzir uma relação de contraste aqui meio artificial também ó. Deu uma escurecida só a gente conseguir ter essa separação do que tá rolando ali atrás Um pouquinho melhor Aqui também, né, a gente acabou fazendo a parte interna mais clara, mas essa parte externa, ó, a gente consegue dar uma valorizada aqui. Gente, esse jogo de ir construindo separação entre as coisas, né, mas sem necessariamente deixar tudo mega separado, e tentar trazer unidade e cores, né, a brincadeira, né, a, a jornada toda é justamente sobre isso, sobre ir encontrando esse equilíbrio, E sem tentar exagerar também nesses, nesse processo, né, que senão a gente acaba tendo uma imagem que é... Parece que tudo é feito de recorte de papel E algo que estava sendo aplicado aqui Que eu acho que vale a pena com certeza trazer novamente São essas transições saturadas e quentes aqui entre as cores Já estavam presentes aqui desde o começo E a gente não pode deixar de, de incluir Eu acho que aqui vale a pena um pouquinho disso aquilo, aquilo que eu falei da lima, né? Que é da gente ter essa saturação aqui do subsurface valorizo o canudo. Agora, quem sabe... Aquele color dodgezinho. Só pra dar um bloom. Sabe? Só um bloomzinho. Aquela estouradinha na luz. Só um pouquinho. Tô achando ainda também, ó. <risos> Mais um dos vídeos intermináveis que o Guilherme fala que é a última coisa que ele vai mexer e já tá acabando. Eu tô achando que esse céu todo aqui... Pode ser mais claro essa parte de baixo. Pô, legal. Acho que essa parte... Essas nuvens também, eu queria que elas fossem mais discretas aqui. Uhum, uhum. Uhum. Olhando para as outras imagens, só está faltando uma coisa. E a gente vai colocar agora. Os pserinhos botar aqui uma passarinhada Finge que são pássaros Tá fingindo? Muito obrigado Deixa eu pegar de novo essa camada do céu aqui, ó Será que são as montanhas que eu não tô curtindo? O que que eu não tô curtindo? Tem alguma coisa aqui que tá me incomodando E eu acho que é a saturação dessas montanhas Ó, vamos pegar o mesmo tom só que deixar mais claro e mais saturado. Ah, acho que era isso. Vou deixar um pouco mais escuro. Por favor, Guilherme, termina o vídeo, Guilherme, eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. Ó. Oh. Modo de camada. Screen. Ah, meus amigos. Eu estou achando que é isso. De novo, níveis. Só para pegar aqui. Aquela exageradinha. Ó, a última coisa que também que é bom fazer é esse balanço de cores, né? E a gente consegue dar uma olhada aqui nas sombras. Quem sabe deixar elas mais quentes ou menos quentes. Olha essa sombra mais quente. Gosto. Mais azulada também, mais magentosa. Mas não tão azulada aqui, eu acho que fica muito azul. Nos highlights, quem sabe tudo um pouco mais amarelado. Ou não? Acho que a gente precisa mexer nos tons médios primeiro. Eu gosto disso. Aqui eu gosto muito de brincar mesmo, gente. De pegar e mexer e ver o que que acontece e o que que eu acho interessante Acho que a única coisa que eu tô sentindo falta aqui ainda de valorizar essa lateral da cara desse cara. Eu vou fazer isso colocando um contrastinho aqui de uma luz aqui, assim, ó. <risos> aqui eu vou meter um pouco um pouco do efeito Zé Bonitinho. O efeito Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Ai, ai. Tô aqui pensando se talvez esse contraste aqui não possa ser resolvido também com um pouco de luz. Acho que, acho que talvez, mas... Não desse jeito. E o último ajuste, gente. Agora, de verdade, é o último mesmo. Que que eu, eu acho que esse cara aqui, ó. Calma. <risos> esse cara aqui, ele tá um pouco grande demais. Acho que até pra um orc. Então eu vou fazer ele um pouco mais tiquininizado. que ele tá chamando muita atenção <risos> ok, gente, por um vídeo de dica eu acho que eu fui, eu fui até longe demais nisso daqui, mas eu acho que deu para dar alguma direção aí pra vocês de como que eu resolveria a relação de contrastes dessa imagem aqui, que é uma cena muito legal aqui do Sr. Matt Neves que, nossa, vem fazendo aí cada coisa legal Especialmente nesse universo aqui, né? Que ele curte bastante Gostei muito de tudo que rolou aqui Eu acho que a gente conseguiu fazer Uma versão divertida aqui Dessa mesma arte, né? E vamos finalmente comparar de fato aqui O antes e depois Eu Vou duplicar certinho E tá aqui Antes e depois Como que eu ia tentar valorizar Essa sensação praiana Que a gente verificou E nessas referências e nesses outros trabalhos, né? Então... Vamos fazer aquele teste agora, ó. Tentar colocar ele aqui do lado. Então, ó, aquele mesmo grupo de imagem só que com essa aqui. Acho que a minha até é saturada demais. Acho que o... <risos> o que eu tentaria fazer é diminuir um pouco essa saturação. Tá muito saturado. Mas tá aí, né, coisas particulares que eu acabo <risos> fazendo nessa minha jornada também. Se eu já identifiquei o problema, então vamos só diminuir aqui um pouquinho, ó. Só diminuir aqui um pouquinho. Só um pouquinho, ó. Ah, já gosto mais. <risos> Outra parte fundamental, que acho que dá para gente valorizar aqui, é a relação, olhando para a escala de branco, botando aquela camadinha em color, seja em preto ou seja em branco, aqui no fundo, para a gente conseguir ver a diferença, de fato, da separação dos valores e de tudo mais. E tá aqui uma nova, uma nova ideia para essa ilustração. Espero que tenha ajudado aí, pessoal, vocês entenderem como é que eu estou aplicando algumas coisas que eu estou percebendo nessas referências, como que eu estou fazendo isso para reanalisar o um processo. E, gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui, né, essa etapa de pensar os contrastes, é um processo completamente é, cotidiano e que a gente se acostuma a fazer, tem que se acostumar a, a refletir mesmo, a pensar sobre isso, porque é, a, a leitura da nossa imagem depende muito disso também. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deve ter ficado meio longo aqui se você está no final do vídeo, meu amigo, você faz parte de uma elite Privilegiada de gente que chega até o final desses vídeos aqui E consegue aproveitar todo esse conteúdo sem pular Nem um minuto do, né, talvez, talvez você pulou, né Você, você veio aqui, você nem viu o vídeo, né Entendi Gente, muito obrigado aí a todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo, valeu demais, se você é novo por aqui, curtiu, se inscreve, se você é de casa, deixa um joinha, escreve também aqui aquele comentário gostoso falando sobre alguma coisa, inventa aí, vamos discutir sobre qualquer assunto, fique à vontade, a <risos> caixa de comentários de vocês, e até breve pessoal, muito obrigado, valeu, falou!